Here it comes. Boom Shakalaka! E aí, minha gente, cá estou eu de volta, interrompendo as minhas férias do Boom Calaca, férias meio fajutas, por sinal, porque eu decidi fazer, depois de muito tempo, vocês pedem muito para eu fazer esse tipo de vídeo, vídeo de quiz, pra quem nunca viu vídeo de quiz aqui no canal, vou deixar um, um, uma playlist aqui em cima com todos os vídeos de quiz que eu já fiz, e são vários desde que o canal começou lá em 2016, são dezenas de quiz que eu já fiz, acho que mais de 20. E eu, como o Draft está vindo logo mais aí, eu procurei um quiz relacionado ao Draft, e aí eu achei este quiz aqui. Você pode dizer os jogadores escolhidos na loteria, nos últimos 20 Drafts. Então são muitos jogadores. Olha a quantidade, 2 mil são quantos? Na loteria são 30 times, quem está na loteria são 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Porque nessa época ainda não tinha o Charlotte Bobcats, mas enfim. As temporadas atuais vão ser 14, não sei porque 2018 tem uma a mais. Aconteceu alguma coisa? Pra ter uma a mais? Não lembro. No total, são 277 jogadores <risos> em 20 minutos. Meu, vai faltar muito jogador. Possivelmente eu conheço os jogadores que foram escolhidos, mas se eu acertar metade, já tô no lucro, né? E em 20 minutos? Pode ser um dos quizzes mais longos da história do Bunchakalaka. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Quiz de... O, o draft de 2000... 2001, o Kwame Brown foi o primeiro, foi o primeiro nome que eu pensei Gente, eu não tenho nem por onde começar, tipo, qualquer jogador eu posso botar Tyson, Tyson Chandler, que eu sei que foi escolhido depois do Kwame Brown sei, Gente, eu não sei nem por onde começar Vou botar qualquer jogador, vai, Markel Fultz Vamos pros mais recentes aqui, ó. Markel Fultz, Jason Tatum Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns Gente, eu tô chutando, eu tô botando qualquer ordem, tá? Aaron Gordon, foi o quarto de 2014 John Wall Blake Griffin Cadê? Blake Griffin, 2009 Hashim Tabit foi o segundo James Harden foi o terceiro Tem o Stephen Curry Tem o Ricky Rubio Tem o Johnny Flynn é, Tá difícil eu gravar com o microfone aqui, mas vamos lá eu Devia ter pensado nisso antes, botado a lapela Gente, qualquer cara Chris Cayman Qualquer jogador que tá na NBA McVay, qualquer jogador bom, enfim A grande parte deles vieram desse, desse draft Michael Carter Williams Opa, eu botei o Carter e foi o Wendell Carter Carter Williams Tipo, se eu botar só o Williams Vai aparecer vários, ó, quer ver? O Jay Williams, por exemplo, Marvin Williams, Deron Williams Sheldon Williams <risos> Cara, que coisa aleatória Eu vou ficar chutando qualquer nome aqui uh, Sei lá Vamos pensar por time, né? Por exemplo, Trey Young Vamos pensar jogadores do Atlanta Hawks Trey Young, o uh, John Collins uh, Zach Collins Não, John Collins foi mais, né? Foi tipo o John Collins, quem tem do Atlanta, o Kevin Herter, ele não foi, hum, não sei se essa é a melhor tática, Atlanta, Boston, Jalen Brown, já foi Brown, Tatum, Marcus Mart, hum, quem mais do Celtics, Campbell Walker, foi o, sei lá que lugar aqui, nono, nono lugar, Brooklyn Nets, Kevin Durant vai daqui, o Kyrie Irving foi primeiro, hum, eu vou preenchendo e no final eu vejo os que faltaram aí, por exemplo, Anthony Bennett, foi aqui o Antetocompo não foi né Antetokounmpo acho que ele foi 15. quinto décimo sexto ficaria fora do draft uh, sei lá uh, vamos lá Brooklyn Nets do Kerry Irving Caris Lavert, não foi né Jared Allen não também não foi Charlotte Terry Rozier não foi Charlotte quem foi Chicago Bulls o, o Kobe White Chicago quem mais Laurie Markkanen Markkanen Chicago Bulls Cara, que coisa aleatório. Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving já foi, Tristan Thompson foi quarto. E o Clay Thompson também. Cleveland, quem mais tem André German que tá no Cleveland, aqui foi 2012, o Colin Sexton, o, o Darius Garland, os picks mais recentes, o Kevin Love foi na época do, aqui, ó, na época do Minnesota. Oh, o, o Kev tem vários jogadores de loteria, hein? Cleveland da de Dallas, Dallas Luka Doncic. Novitzki não pega, não, porque é até 2000. Luka Doncic, Porzingues foi quinto, né? Pelo Knicks. Dallas, Dallas. Cole Stein. Cal, Cole Stein. Foi sexto, Ben McLemore. McLemore foi em cima, Aqui, ó. Esse draft insano de 2013 é muito aleatório também. Uh, Dallas, Denver, Jamal Murray. O Nikola Jokic não foi. Gary Harris. Uh, Gary Harris foi onde? Já me perdi aqui, ou ele não foi. Algum Harris foi aqui, quem foi? Não, vou parar de ficar olhando, senão vou perder tempo. Denver tinha poucos jogadores, o Michael Porter foi? Michael Porter... Denver, Detroit, Derrick Rose, primeiro de 2008. Blake Griffin já foi, hum, quem mais é de, de, de, de Lottery do Pistons? Golden State Warriors, Curry já botei, Thompson já botei, Dermon Green não foi, Andrew Higgins... Hum, Marquise Chris... Marquise Chris foi bem, olha, ele foi o... Cadê ele? Eu sei que não é pra ficar olhando, mas eu tô olhando aqui. Enfim, esquece o Marquise Chris. Oh, por exemplo, Andrew Bogut foi o primeiro nesse aqui, com Marvin Williams em segundo. Grande draft. Michael Kidd Gilchrist. Opa, Kidd Gilchrist foi o segundo de 2012. Dennis Denver, Detroit, Golden State. Alguém mais do Golden State? Vou até já o André Barniani, que foi primeiro, 2006. Golden State, Houston. Houston tem poucos um pouco de loteria. O Harden Westbrook. Brook, uh, o Jeff Green entra aqui entra né porque ele foi logo depois do Kevin Durant. Quem mais é de loteria do Houston? Tyson Chandler já botei. O Austin Rivers não foi, foi. O Austin Rivers foi né, foi. Houston Indiana do Indiana Walladipo foi segundo. Quem mais Indiana Sabonis foi, foi. Hum, o Malcolm Brown, não, o Brock, não, não foi segunda rodada. O Jeremy Lamb foi. Indiana, Clippers, Kawhi Leonard foi, Paul George... Opa, eu nunca... é sempre erro é quando eu escrevo George. Paul George, Beverly não foi, Morris, os dois Morris foram seguidos, Markiff e Marcos. Patrick Patterson foi, eu lembro que foi do Rockets, não sei em que lugar aí. Indiana, quem mais tem no indiano? Miles Turner foi... Ah, foi o Evan Turner, mas o Miles Turner também, foi algum lugar aí. Hum, o que mais aqui? Ó, 2018 eu já vou botar o André, o, André, o Marvin Bagley. Luca Doncic, Jaren Jackson Jr. Já foi o Josh Jackson junto, Trey Young, quem foi depois? Ah, não sei. Vamos lá, tô por time. Lakers, alguém do Lakers, o Kuzman foi Lonzo Ball, segundo de 2017. Mais alguém do Lakers. Quem draftaram O Angelo Russell? Julius Randall foi draftado pelo Lakers. Lakers teve muitas escolhas nos últimos anos. Lakers Memphis, Jaren Jackson, Jim Morant, J. Morant, vou botar já o Zion, Williamson, aqui. Jackson, Val são foi? Não, né? Valentunas foi. Ah, fo ah, foi bem. Valentunas foi quinto, nem lembrava. É, vamos lá. Depois do Memphis, Miami. Jimmy Butler não foi. Jimmy Butler foi? Não. Não foi, mas foi outro Butler. Deve ser do Caron Butler. O Miami teve poucos caras. O Godala não entra aqui, né? Entra? Entra, 2004. Uh, Miami, Tyler Hero foi, foi final de loteria, né? Foi. Quem mais? Kendrick não. o o o não foi. Adebayo. Whiteside White foi segunda rodada. The Marcus Cousins foi draftado junto com Whiteside no Kings. Miami, Milwaukee. Próximo, os Lopes. Brook Lopes, nem lembro quando ele foi, mas entrou aqui. Milwaukee, Bledsoe. Foi? Não, não foi. Deixa eu botar já o LeBron James aqui. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosch, Milly Chich. Esse draft é clássico, né? Kirk Heinrich. Foi depois. Olha, já foi. Já só sobram 11 minutos. É <risos> muito difícil. Uh, tá, em que time que eu parei? Miami, Milwaukee. Mi, uh, Milwaukee já foi. Esquece. George Hill. Ou sei lá que Hill que foi. Minnesota. Deixa eu botar aqui o Steve Francis aqui que eu lembrei dele. Steve Francis, não? Ah, não, foi um ano antes. Foi 99. Steve Francis, esquece. Minnesota. 43 Então já botei. André Wiggins. Quem mais? André Angelo Russell. Joshua Kogi foi Lottery, não. Minnesota, New Orleans, Anthony Davis Chris Paul Foi o quarto aqui em 2005 Quem mais New Orleans escolheu? Quem mais tem hoje no New Orleans? O Josh Hart não foi, foi de segunda rodada Quem mais foi? O Lonzo Ball, Derek Favors Foi? Foi, mais um New Orleans, New York Nilikina, Nilikina. Um cara bom, Ian Vesely Muito aleatório Skittichville Skittichville Nikoloski Nicholas Nikoloski Tishvili, K. Tishvili. Aí, ó. Tem que saber esses caras véio. Tem que saber esses caras <risos> Tava no Knicks, volta pro Knicks Vai, O Dennis, Dennis Smith Jr Ou todos os Smiths aí que foram uh, Mais gente do Knicks, R.J. Barrett hum, Quem tava lá, o Julius Randall Taj Gibson não foi, né? Foi? Não Knicks o Alfred Payton Ou sei lá que Payton foi Knicks, uh, Orlando, Oklahoma, quem mais está no Oklahoma, tem o Gildius Alexander, Gildius Alexander, Lugens Dort, não, o Gallinari, foi, de, o foi? Ah, foi sexto o Gallinari, em é, 2008, uh, eu não sei se é a melhor tática, eu vou, pensar nos times. Eu vou acabar falando todos, Uchevich, Orlando, não, eu vou acabar todos e eu não vou ficar pensando nos drafts em si, né, vamos lá pensar vamos pensar quem deixa eu pensar os times rapidinho vai Philadelphia, tem o Embiid tem o Ben Simmons que foi o primeiro quem mais tem vai próximo uh, Philadelphia, Phoenix Devin Booker uh, tem mais alguém Ricky Rubio não Phoenix Portland o Lillard uh, Lillard foi quarto né Lillard McCollum foi não ele foi depois né foi foi foi McCollum uh, quem tem no Portland Carmelo Anthony Whiteside, white side white side não foi Nurkic foi foi décimo... não, não foi uh, Portland, Sacramento o Sacramento tem vários, que eles escolhem é tudo errado Marvin Bagley, que mais o McLemore Quem mais que eles pegaram na primeira rodada? no, no, no na sei lá Sacramento, San Antonio San Antonio nunca tem jogador oh, Não, tem Duncan não entra aqui porque começou em 2000 San Antonio, San Antonio nunca tem San Antonio, Seattle Alguém do Seattle ainda aqui Que tinha Seattle nessa época Toronto quem foi do Toronto? O Lowry foi de coisa? De primeira rodada? De coisa? Não, não. Ele era, foi draftado pelo Grizzlies. É, Toronto... O Anunobi foi? Não. O Toronto não tinha muitos caras. O Gasol... nem dos Gasol... Opa, o Paul Gasol foi, né? Draftado pelo Atlanta. Até o Nenê tá aqui, ó. Nenê. É, Nenê. Toronto, Utah... Utah... Quem que o Utah draftou? O Enes foi o terceiro. Enes Kanter... O Gobert foi? Não. Donovan Mitchell, draftado pelo Denver. Mais jogador do Utah Jazz, o Dante Exum foi, tipo, quinto, Wizards, Bradley Bill, John Wall já coloquei, mais alguém, Martin Gortat, não. Tá, deixa eu pensar nos drafts em si aqui agora, ah, é que é, muito, é, é, é um absurdo pensar nos caras e tentar me lembrar deles, tipo, Zion, Jamorand, RJ Barrett, quem foi o quarto nesse último draft, eu sou um cara muito fraco em draft, e, e, e, e normalmente eu não tô prestando atenção na temporada nessa época. Pelo menos os primeiros colocados eu botei todos aqui, ó. 2007, quem foi o primeiro antes do Kevin Durant, Greg Oden, 2006, 2005, 2004, quem foi o primeiro do draft de 2004? Logo depois do LeBron, Dwight Howard. E um ano antes do LeBron, depois do Kwame Brown, quem foi em 2002? Antes do Jay Williams? Ai, não sei, gente, é muito difícil. E 2000, que eu não botei nenhum cara ainda. Qual foi o draft de 2000? Antes do Comey Brown foi do Kenyon Martin. Martin. Ha. Kenyon Martin, Comey Brown, 2002. Pelo menos os primeiros eu tenho que acertar todos. 2002. Vamos passar o, o, o, o... Por país, talvez? Por país? Não sei se vale isso. Sei lá. Quem foi 2002, cacete? O do Nenê, quem foi o primeiro? Vocês devem estar com o jogador na cabeça tirando um sarro da minha cara. Um antes do LeBron James. Não sei, não lembro. Não lembro mesmo. Yao Ming. Jogador do meu time. Ah. Desse também teve o Stoudemire Stoudemire foi do mesmo, ele foi o Rookie of the Year. Esse do, Kenyon, do Martin foi quem ganhou, foi o Mike Miller, o Rookie of the Year. Aí ó, Mike Miller. Quem mais tinha esse draft? Tipo o, o, o Darius Miles. Eu lembro que tinha uma capa de revista com o Darius Miles. O Lamar Odom acho que foi antes. Foi antes. Hum. Darius Miles. Esse draft era muito ruim de 2000. Não tinha meio que ninguém, tipo, o cara pegou o Kenyon Martin, mas não tinha ninguém que prestava depois. 2001. Eddie Curry, Eddie Griffin, Rodney White, Rockets, o Pacers, vai, do Pacers, McDermott, Mutt. aqui, ó, McDermott, quem foi draftado mais recentemente aí. Gente, lembrando que eu tô de férias, eu não vejo nada de NBA faz umas duas semanas, isso com certeza deixa minha memória mais fria, eu estaria com a memória muito mais quente se fosse, se eu tivesse aqui, ó, no embalo da NBA, eu tô sem ver nada, eu gravei um vídeo falando sobre o Daryl no Rockets, o Michael Beasley, lembrei dele agora, foi segundo, Tava falando se era segundo ou terceiro. Hum, Chicago. Ah, não lembro. Lodeng. Lodeng foi, ó. Botei e foi em algum lugar aí. Hum, os caras. De Joaquim Noah, não foi? Foi. foi. Joaquim Noah foi. Tava sendo em países da Europa. O Jacob Pearl foi. Pearl foi. O único austríaco da NBA. Alemães. Alemães. No Wittes, que que não. O Max Kleber foi. Não. O Schröder foi. Schröder. Não. O Tibor Place foi. Eu lembro desse cara sendo draftado, mas enfim. me veio um cara muito aleatório na cabeça. Lá, tá lá da lá da, da das das das dos Balcas. Deve ter caras Qual é o primeiro ano 2000, lá dos Balcas, algum croata, ah, o Mario Ezonia, Ezonia. Algum croata, algum sérvio, quem mais? Oh, tá cansando minha cabeça. Cansei de pensar. Pelo menos eu coloquei todos os primeiros colocados, né? Colocando todos os primeiros colocados, beleza, já né? não passei vergonha Comecei a chutar uns um sobrenomes aqui Tipo, sobrenomes Sei lá Q, W Algum Richardson Algum foi, o Jason Richardson W, E Tô vendo as letras aqui do, do teclado R, Roberts Robertson e um R com T T, T, T, T, t, t Y U XP, Udo Valeu a tática das letras U, O, o New. Não, P Per. A A, Lá. <risos> ah, Cara, olha tudo que faltou eu acertei, 40, eu acertei 49, a média da galera é 45 137, 237 Gente, eu não cheguei nem na metade Strow, Miles Swift, Marcus Pfizer, Demar Johnson Porra, se eu botasse Johnson eu teria acertado vários Shane Berry, deixa eu ver algum muito óbvio Que eu poderia ter botado fácil, o Joe Johnson Mike Dunleavy, aqui ah, é difícil, tipo o Marcos Hayslip, não sei nem quem é. TJ Ford, ah, quem mais? Mecha Okaford, foi segundo, Sean Livingston, Rafael Araújo, brasileiro. Ah, quem mais aqui? Ah, tá, não tem... deixa eu ver se tem algum muito óbvio que o real da Marcos Aldridge, esse jeito é botada. Brandon Roy, Rudy Gay, JJ Redick, Will Horford, Mike Conley, um... O.J. Mayo... Tá, os óbvios meio que colocou. Os super óbvios eu meio que coloquei todos. Demar de Marjorie Rosen, talvez, podia ter botado. Wesley Johnson em quarto. Pô, se eu botasse Johnson e se... acrescentar uns 10 a mais aqui. Cory Zeller, Jabari Park. É, os que eu esqueci não são, são todos os não óbvios, né, gente? E obviamente era difícil eu lembrar todos. Jalli Walker. Hum. É, os que eu esqueci são os menos óbvios. Então, Maker Tarian Prince, Georgios Papayanis. Denzel Valentine, né? Mal tá jogando no Bulls. The Aaron Fox, devia ter lembrado. Mo Bamba, Kevin Knox, Michael Breeze, Mel Breeze, Jerome Robinson, The Andre Hunter. Tá, tá, tá, tá, tá. Eu achei, eu achei que eu ia passar muita vergonha vendo os jogadores que faltavam, mas olhando aqui agora, eu não passei tanta vergonha assim. Os que, os que eu deixei pra trás eram os menos conhecidos. Eu não ter acertado nem metade foi sacanagem. <risos> Valeu então quem assistiu esse vídeo, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo Tipo, pelo menos uns 20 minutos, eu sei que eu dou umas editadas no quiz Mas vai ficar longo de qualquer jeito E acabei de perceber que eu não tirei as coisas do fundo ó. Por exemplo, aqui tem um monte de roupas E aqui tem uma ponta de uma cadeira Porque eu não tava me olhando na tela, agora é que eu tô me olhando no final do vídeo, enfim Valeu quem assistiu esse vídeo aí Sigo nas minhas férias, dou vontade de fazer um quiz Logo mais tem o draft, logo mais vão ter mais vídeos aqui no Calaca. Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo